com 500 DVDs, pessoal caso vocês não tenham visto, eu vou deixar aqui em cima no card, e alguns deles vieram repetidos, eu consegui vender alguns repetidos, e os que sobraram, eu levei ali na Twin Video aqui em Porto Alegre, que o pessoal aceita DVD Blu-ray uh, CD, enfim, vinil pra trocar por outras coisas, eles avaliam na hora, e você fica com crédito lá pra retirar em produtos então eu trouxe alguns filmes bem legais, que são até difíceis de encontrar vamos começar com esse aqui eu fui com o meu produtor e eu falei que ah, será que eu vou encontrar um mundo de Andy e aí ele encontrou rapidamente na prateleira o mundo de Andy com Jim Carrey pessoal esse filme saiu por uh, 39 reais. o dvd está em ótimo estado eu já tinha esse filme na edição snap case depois acabei vendendo e como vocês sabem esse filme já tá raro já tá difícil de encontrar lá eles têm muita mas muita coisa rara e é, esse foi um deles que eu trouxe o mundo de end o próximo que eu consegui pegar também é, como crédito foi esse filme aqui delicada relação esse filme também também tá bem raro esse filme me saiu 39 reais o dvd tá em ótimo estado, inclusive esse filme é baseado em fatos reais e estava lá na Twin Video trouxe também, uh, como a, uh, com o crédito que eu tinha com a troca. Outro foi esse aqui da Demi Moore, que inclusive eu não tinha visto pasmem, o Strip Tease. Ele estava R$19,0 e a edição em caixinha plástica. Esse filme aqui é a versão é, sem cortes e ele é em tela cheia, mas tá aqui o filme, vale muito a pena, acredito eu que já tenha sido lançado em Blu-ray, mas por enquanto eu vou ficar aqui com essa versão sem cortes do Strip Striptease, foi R$19,00, pessoal. Outro filme também que é bem chatinho de encontrar em DVD é esse aqui do Jim Carrey, o show de Truman, no show da vida, que inclusive eu já tive esse filme. Eu fiz aquelas besteiras de vender, de trocar muito tempo atrás. Ele ficou raro e agora eu consegui de volta aqui para minha coleção lá pela Twin, por R$29,00, esse filme aqui com o Jim Carrey, o Show de Truman, muito legal, esse filme é um drama muito bonito, Jim Carrey sabe fazer drama sim e tá aqui Show de Truman o próximo filme é da Disney pessoal, é encantada e todo mundo sabe que a Cinecolor é a empresa que faz esses, essa mídia física para Disney agora, tem um contrato fixo até o final do ano que acredito que não foi renovado e não tem perspectiva de ser renovado, porque acredito que a Disney não quer mais lançar mídia física aqui no Brasil para desespero de nós colecionadores então por enquanto enquanto a situação não se resolve tudo que eu tenho daqui da disney seja o formato que for eu não vou me desfazer e o que eu consegui comprar eu vou trazer esse inclusive é encantado que o meu produtor foi comigo e aí que olha marcelo é encantada Disney. olha só que capa demais essa capa é um show à parte vou mostrar aqui para vocês ele custou é 29 reais pessoal e olha só que legal a capa tem a versão em desenho dos personagens e se você vira, vira uma foto pessoal, inclusive a versão dos posters, dos cartazes de cinema, tem duas versões, eu vou até botar aqui no card, caso você não tenha visto, eu comprei esses cartazes do meu colega lá da Pampa, que ele vendeu um lote de cartazes de cinema, e tem a versão em desenho e a versão em foto desse mesmo filme, e agora eu tenho na minha coleção o filme em DVD, a edição simples de Encantada, vem nessa luvinha, e tá aqui o filme Encantada, que vem inclusive vários extras. Eu depois vou trocar a caixinha, porque a caixinha da Disney é a branca e eu sempre vou manter os filmes o mais original possível enfim, do jeito que eles foram lançados inclusive em breve eu vou mostrar para vocês como se tiram essas etiquetas, inclusive é muito comum os DVDs usados virem com essas marcações e eu vou fazer um vídeo especial para vocês mostrando como é que eu faço essa, digamos assim, reforma nos filmes que inclusive esses vão passar porque eu sempre coloco na minha coleção eles bem polidinhos, eles bem limpinhos e organizadinhos, tá ok? e agora vamos para os cartazes porque lá na Twin também tem filmes, tem pôster de filmes também, e eu consegui alguns de filmes até de lançamentos, então eu vou mostrar para vocês quais os que eu trouxe. A Twin tem vários cartazes, todos novinhos, inclusive um deles que eu peguei foi esse pequeno aqui, de aves de rapina, a Arlequina e sua... Emancipação fantabulosa Olha só que legal esse colorido Pena que eles não fizeram grande A Warner agora tem lançado Muita coisa em cartaz pequeno Mas vamos ver como é que vai O andar da carruagem Inclusive um André, o André Serra Que é inscrito no canal Ele tem uma videolocadora Ele falou que me parece que eles vão parar de fazer Cartazes para lançamento em vídeo O que vai apavorar muita gente Inclusive eu Então conforme eu vou conseguindo algumas para coleção eu vou colocando aqui na minha esse aqui é o aves de rapina o próximo que eu consegui eu tenho a versão cartaz de cinema que é o cartaz grande e esse aqui eu consegui a versão de vídeo também tem uma, uma versão teaser de cinema desse aqui do cemitério maldito olha só pessoal que máximo, que legal essa arte aqui uh, com o gato e o fundo branco e os personagens aqui na frente do cemitério maldito, olha. Esse cartaz aqui é muito show. Quando eu vi lá, eu quase tive um infarto. Como eu vejo tudo que é cartaz, eu tenho um infarto. Esse foi um pequeno infarto também. Quando eu vi esse daqui, eu tenho a versão de cinema. E agora, esse aqui é a versão em vídeo com a arte bem diferente do remake do Cemitério Maldito, do, do Stephen King, lógico. O próximo cartaz que eu tenho aqui, uh, saudosistas de plantão, as crianças, ou os adultos e as crianças que nem eu. <risos> Story 4, pessoal, olha só que legal esse colorido aqui do pôster ele tá novinho, novinho dá até pena de pendurar, eu não vou pendurar, então ele tá novinho, esse aqui do Toy Story olha só o colorido, vou tentar botar aqui que tem muita luz, estranhamente os, os pôsteres agora de filmes têm vindo com um papel bem fininho antes era mais grosso, mas mesmo assim, olha só que legal esse colorido da, desse pôster aqui de Toy Story 4 que inclusive eu tenho o box que eu comprei lá na profissão Promoção lá das americanas e agora eu tenho todos os a quadrilogia a Toy Story e o pôster desse que foi o quarto filme da série e claro pessoal, eu tenho aqui o pôster de vídeo, ah meu Deus quando eu vi isso aqui, o pôster do filme 1917, olha só que legal, eu não consegui ainda de cinema, mas por enquanto tá aqui, o de lançamento em vídeo de 1917, olha só que demais pessoal essa foto, tentar mostrar aqui sem brilho, inclinando, a versão que está disponível em Blu-ray e em DVD, o filme do Sam Mendes. Olha só que legal, 1917. Mais um cartaz para a coleção. Inclusive falando em Oscar, tenho mais outro pôster de filme oscarizado. Olha só, ai, ah, olha só. JoJo Rabbit, pessoal, também quando eu vi esse cartaz lá que, que o Francisco lá me mostrou que ele eles recebe os posters em caixa, então vem várias unidades todos enrolados e são vários, alguns diferentes e alguns iguais, então eu fui abrindo lá no chão e fui lá fazendo a bagunça para escolher os cartazes, e olha só pessoal, esse aqui, olha só, ah, esse aqui, ver <risos> tá, não repara, eu sou meio louco Olha só que legal essa arte, o fundo vermelho, esse recorte. Inclusive, a, a versão de cinema eu acredito que seja a mesma arte. Mas poder ver aqui ao vivo as cores. E agora tem a, na, na coleção mais um pôster de um filme Oscarizado. Olha pessoal, ai, é muito pena se eles pararem de fazer cartazes assim para vídeo. Porque, como vocês sabem, cinema é muito difícil. Agora, com tudo fechado, sem, sem lançamentos, vai ficar mais difícil ainda, tomara que eles revejam isso, outro filme aqui pessoal, olha só pessoal, olha só olha só parasita, eu não tenho ainda o filme, mas tá aqui o pôster, o cartaz do filme de vídeo, que é praticamente a mesma arte do cinema né, ai olha só que legal, quando eu vi também... Cada, cada um que eu vi ali, dava, dava um pequeno infarto, dava vontade de trazer tudo. Se eu fosse milionário, eu comprava lá do Chico toda a Twin... Toda a Twin DVD. Não sei onde eu ia colocar, sei lá, ia morar pra lá. Se o Francisco aí, o Rodolfo, a Denise, o Lucas, enfim. Se o pessoal estiver me assistindo, olha, pessoal. Eu adoro a loja de vocês. Quando eu vou aí, dá vontade de ficar 3, 4, 5 horas. Em breve eu vou mostrar aí pro, pro pessoal aqui do canal a Loja que olha pessoal, quem ama cinema, quem vier aqui para Porto Alegre e tiver a oportunidade de visitar, olha, vem aqui com bastante tempo. Depois passei lá na Redenção, tome um chimarrão ou um refrigerante e vou lá no Twin Video, porque olha, tem muita, muita coisa legal lá. Esse aqui com James Franco também, eu não vi esse filme ainda, mas tem esse pôster aqui do Último Desejo, é um filme de James Franco. É estrelado pelo próprio olha só que legal essa foto pessoal olha as cores dessa foto aqui uh, nesse cartaz eu ainda vou ver esse filme me chamou atenção pelo cartaz então tem aqui ó james franco na coleção esse aqui não tem ainda mas por enquanto só o cartaz esse outro aqui pessoal é da com quem Uh, Robert De Niro, olha só Um Senhor Estagiário, esse aqui já é um filme um pouco mais antigo e tem o De Niro, meu, também sou muito fã dele, e o meu produtor é fã da M. da Amy Hathaway, e ele falou olha só, tem ser com os dois aí eu trouxe esse aqui do Um Senhor Estagiário, é uma comédia muito boa, aquela comédia mamão com açúcar, caso vocês não tenham visto, recomendo também muito legal a comédia tem ainda, eu acho que ainda tem na minha coleção, esse filme eu ainda tenho, não, ainda tem não, eu tenho na minha coleção, e, inclusive, tá aqui o cartaz, eu não sei se eu tenho, pessoal, mas eu acho que eu tenho, que eu não sei de cor, eu tenho um appzinho, que é o My Movies, eu vou deixar aqui no card, vocês podem ver como cadastrar os filmes na coleção. E finalizando, esse daqui, olha só essas fotos, pessoal, em preto e branco, e nesse fundo branco, e essa letra, ah olha só, o filme, não vou, eu não cheguei a ver esse filme aqui é, como eu falo pra vocês uh, eu compro filmes, às vezes, pelo preço e, às vezes, e o cartaz assim, não interessa, pode ser o filme ser ruim, pode ser não ser do meu interesse, pode ser uma bosta do filme mas se o cartaz é bonito se ele tem uma fotografia legal, uma montagem legal, eu com certeza trago pra casa, e esse aqui do Magic Mike eu trouxe as fotos tudo em preto e branco, uh, com o filme se vocês, acho que não vai dar pra ver aqui, o título do filme tem uma texturazinha bem aqui legal, acho que não vai dar pra ver direito na câmera mas enfim pessoal Magic Mike, eu acho que eu tenho Esses, os dois filmes da minha coleção e eu não cheguei a ver ainda foi lançado pela Warner em Blu-ray e em DVD